E guerreiros, e guerreiros, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo roletando, né? Vocês pediram tanto? Soldado, cadê o roletando? Soldado, você não vai roletar mais? Estamos aqui, estamos aqui. Então eu vou roletar na caixa que veio nessa atualização, a única caixa que veio nessa atualização do mês de dezembro de 2020, que é a caixa bola de neve, tá bom? E vamos aqui, vou comprar... Então vale caixa, mas eu vou comprar. Por quê? Porque eu vou comprar. Porque quem tá patrocinando esse vídeo aqui é o nosso parceiro, o nosso parceiro o Zé Loco, Zé Loco ZP. Cai na hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição, parceiro. É o Zé. É o que ó, quem comprar caixa, quem comprar aquele cash para qualquer jogo. É o Zé, cai na hora, não tem esse negócio de esperar um dia útil, esperar. Não, você foi lá, fez a transferência, você foi na no lotério depositou, o Zé te entrega o PIN, ó. É rapidinho, meu patinho. Você ganha rapidinho. E eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você que é assim, ó. Vem que vem. Vem neném. Vem que com o ZP com o Zé é premiado também. Ó. Eita! Tô ficando com medo! Você estava com saudade dessa música, né? Eu também. Eu também. Eu também. Olha! Eu também tava com saudade. Olha, já pensou? Já pensou? Vamos, vamos que eu tô pancante, que eu tô neném. Vem que vem. Vem, neném. Vem a bola de neve que boneco não tem. Ó. Que que é isso, hein? Ó. Coisa louca, hein? Ó. Eita. Eita. Lembrando para vocês que eu estou roletando no agulhas, eu acho que é sem canal, eu não, eu não lembro, eu não lembro, eu acho que é agulhas sem canal, tá bom, vamos ver se a gente ganha pelo menos uma, uma arma, né uma caixa, vamos ver se a gente ganha pelo menos uma arma aqui, com 30k de, olha, quase hein? 30k de zp, lembrando que esse mês, a gente está tendo promoção, né, de 50%, você faz o depósito, da quantia de zp e ganha 50% por cento da quantia que você depositou né ou seja metade então né? seria interessante aí para quem tava esperando para depositar, não eu pensei que eu ia ganhar já ia gritar vamos vamos só tem 14 agora tô ficando com medo olha do lado infame. vem que tem ah menininho que facada no bucho é agora Faz uh! Uh! uh! faz um, uh, parceiro, faz um, uh! é zp do zé, meu parceiro! é zp premiado, vem que tem, vem neném, vem que é o zé louco também, meu parceiro! vem, vem tranquilo, vem tranquilo, tranquilo. Agora, agora, agora eu fiquei empolgado, ó, com 30 caixinhas já ganhamos uma, parceiro, tem, tem 11, tem 11, tem 11, vamos lá, deixa eu ver se tá neném, se tá um, uh. se tá uh. se tá, uh. se tá pancante, Vê que eu tô. Agora, agora eu panquei. Ó! Oh. Eita! Se viu se uma desertezinha e uma Pistola. A, a Pistola, Desert a Pistola, caramba. Eu tô todo. se vir um. A Desert ou a bate cara, eu tô 100% no lucro. Com 19 caixas eu ganhei uma. Tá ótimo! Tá neném! Tá pancante, meu parceiro. Tá pancante, tá pancante, tá pancante. Tá pancante. Olha! Parece que, eu, parece que eu briguei na escola, né? Minha cola toda troncha. Que o soldado mais relaxado que tem no hotel é isso mesmo. Urubu. É? Vamos, quero mais uma. Quero mais uma para provar que o ZP do Zé é como. o hum, que é isso? Três caixas. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Ficando com medo! É mistério, é segredo! Olha! Tá bom, tá bom, tá bom. com 30k, oh, parabéns, você ganhou um item raro, você é muito... Eu ganhei a bengala... <risos> que é isso? Que é isso? Olha o vídeo de família! Ganhei a bengala bola de neve parceiro. Ganhei a bengala bola de neve! Deixa eu ver aqui, brengala, bola de neve, né, cadê, tá aqui, permanente, tá na mão, tá na mão, tá cut, tá neném, vem que tem, que deu muito bom. Eu acho que, eu acho que foi do lucro, pai, 30 caixinhas, ganhar um item, e, né, vamos ver, vou equipar aqui essa bexiga, sei que eu tenho arma natal? Eu tenho uma arma natal para colocar essa bexiga, vou colocar aqui, arma. Deixa eu testar aqui a Rapidovix, pra ver como é que ia. testar aqui só por bom. Rapaziada, tem muita gente que pergunta soldado, dado vale a pena pôs vale a pena a situação atual do jogo. É que eu sempre, sempre falo pra, pra, pra galera, analise rapaziada, analise a situação do game, vê se vale a pena ou não, você, só você mesmo pode dizer, por quê? Porque é você que trabalha, é você que trabalha, ó, ah? oh, que legal. É bonitinho, é fofio, fofio, fofio. Então, é você que trabalha, é você que vai ralar. O único que pode dizer se vale a pena ou não é você. Claro, você sempre tem que ver as condições, você sabe que o jogo não tá lá aquelas coisas. Mas se você... Ah, soldado, quero aproveitar a promoção de... De... Eita. Quero aproveitar a promoção aí de 50% e tal. Né, pra tentar alguma coisinha aí pra ganhar uma faca que eu não tenho. Olha ele tá na bate, nas caixas, na Thai Vai em frente, meu parceiro. Tanto pra quem gasta... Só pra vocês dar uma olhada, hein. Tanto pra quem gasta, pra quem não gasta. Se você quer gastar, tá tranquilo. Se você também não quer gastar, tem vários eventos também, tá tranquilo também. Importante é se divertir, importante é ser feliz, parceiro. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, ó. Vou deixar aqui o link o primeiro link na descrição do Zé, o melhor revendedor de cash do Brasil. Só chegar lá, chegar, assim, Zé, vim pelo soldado, vim pelo boneco. Eu quero comprar aquele ZP premiado. Eu quero ganhar arma para Eu quero ganhar arma natal. Que o boneco mostrou lá que é cut que é premiado. Então você vai lá no Zé e fala: vim pelo soldado. Vai lá que você vai ser o atendimento nota 1000 nota 10 pra você. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e lembre-se. lembro Lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui, tamo junto, tipo VIF, junto, valeu, um abraço, nós. Nice.